Curso. foi recurso salve gordola salve manda salve para o meu irmão Mateus e fala para ele parar de tomar bomba salve quem? é galo, Isso doido. Mesmo. galo doido G3 galo doido X Olha o device, hein? X vai ficando 9 a 5 device aí ó até momento 13 kills. salve galo manda salve para o meu amigo Luiz Brunello que nunca ganhou uma copa no cartola Luiz Brunello o, o zerado.